Minhas, minha parentes, dia 26, não só não tem Manecas Costa na Leeds para um festa de Quintal Cubim para Reino Unido. Nona Tenei, vanguarda de música guinense, Zé Manel Fortes. Mano Zé, mantenha-se como é que está? Ah, Está está direito, está muito bem. Nunca é bem líderes, é o primeiro dia que não é bem líderes. Londres, que partem tudo, mas nunca antiga bem não mas pensa como é. É bem a ser uma coisa muito bonita. Carlos que público guineense na pera, na Reino Unido, dia 26 de fevereiro. Não na brincar, não na bájar, não é tocar jambadão, não na bájar tambor, é. tina. Então não sabe. É. Gumbensico. Então não sabe. <risos> Portanto, não é brincar, sabe? Zé, ponto te digo, se há uns, uma mensagem para o público guineense que está em todo o Reino Unido Qual é mensagem que você deixa o povo guineense ali no Reino Unido, com amigos de Guiné-Bissau, para o dia 26? Qual que mensagem? para mensagem é que eu não lembro de que tempo, mané, eu não estou de Jumbay, sabe? pouco bajar no barça um outro no fazer sumamente que ginense está fazendo aqui mensagem como seja como aqui ginense está fazendo tá, até tá bajar até brincar sabe é bem né, ansiar uma coisa muito bonito portanto não é brincar e assim foi possível pequeno conversa de Emanuel <fixen>